Bem-vindos a mais um Workshop da Casa em formato live-streaming, hoje aqui na nossa loja em tilheiras, Leroy Merlin Projeto. Não se esqueça que podem nos acompanhar em direto nas plataformas de Instagram e Facebook e posteriormente vão ficar gravados no site de Leroy Merlin, www.leroymerlin.pt, como também no canal do YouTube Leroy Merlin. Hoje trazemos aqui um tema sobre cerâmicas, da, da qual temos aqui a Joana Pimentel para nos ensinar um pouco sobre este tema. Joana Pimentel é apaixonada por decoração. Olá Joana, prazer. Olá, prazer. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a pelo convite. Antes de mais, só uma pequena correção. É Joana Pimenta. Joana Pimenta, peço desculpa. Mas pronto, há sempre essa confusão, <risos> não faz mal. Joana, diz-me, como começou esta paixão pela decoração? Então, eu comecei a decorar a minha casa e o meu marido. E comecei a ver imensos vídeos de YouTube. E comecei a ficar super viciada em DIYs e... Em vários projetos que ajudariam a decorar a minha casa. Certo. Então, criei o meu próprio canal do YouTube, onde eu partilho tutoriais de, dos meus projetos que eu vou fazendo de decoração de cerâmica, de macamé, de selagem. E hoje trago um projeto, que foi um dos meus primeiros, que é a decoração de cerâmica feita com pasta de modular e, e que fiz, então, uns pratinhos de decorativos Uh, com várias técnicas que nós depois vamos agora explorar. Portanto, este tipo de, de portanto, trabalho de cerâmica, não há é necessidade de colocar no forno e esperar não. esse processo para... Não, é um ótimo projeto, por exemplo, para fazer até com crianças e tudo mais, em família, porque não há grandes riscos, porque temos aqui a pasta de molar que vai secar ao ar, e, e todas as tintas que nós estamos a utilizar são tintas à base de água, portanto, muito fáceis de limpar e é um projeto muito tranquilo okay, de fazer. Ok, ótimo, <risos> ótimo, vamos a isso. Pronto, então, vamos começar então com a nossa pasta de modelar. Esta pasta é então uma pasta muito parecida com, por exemplo, com a pasta de papel, até mais parecida com a pasta de papel do que com a pasta de barro, que é barro. o que é mais conhecido na cerâmica. No fundo, nós estamos aqui a fazer um, um atalho <risos> para não termos que passar pela parte do, do forno e, e conseguimos um efeito muito parecido. Sim. E acho que é uma ótima forma também de explorar quem gosta de cerâmica, começar a explorar. E as antes próprias que... crianças também podem claro, explorar. Claro, isto dá para fazer várias técnicas. coisas e, e é uma forma também de ganhar o gosto e explorar algumas técnicas. Ótimo. Então, começamos então por abrir a embalagem. E vamos utilizar mais ou menos dois dedos. Dois dedos aqui para um pratinho. Cortamos. Depois, para não secar, fazemos sempre aqui a dobra okay. para guardar. Aconselhas pasta... em colocar em saco de vácuo? Ou... Não, não será necessário. Não, Isto, okay. A embalagem é uma embalagem que protege bastante bem. Okay. Portanto, desde que fechem com um bocadinho de fita cola ou tudo mais, que normalmente resulta bem e dura imenso tempo. Então, o que nós vamos fazer aqui é fazer uma pequena bola, não precisa de ser perfeitinha, é só amassar mais é ou menos. É quase como se faz o pão, não é? <risos> Sim. Vamos <risos> amassar muito... é igual. Sim, vamos amassar muito menos do cupão porque esta pasta convém não mexer muito, porque ela, ela seca muito facilmente e quanto mais secar, menos fácil vai ser depois nós modelarmos a pasta. Ok, quanto mais contacto com a mão tiver... Sim, com a mão, com a superfície... Pior. Aliás, eu... vamos falar aqui da superfície que eu estou a utilizar exatamente esta... eu ia perguntar, o porquê desta superfície. Sim, esta pasta de, de aglomerado, esta, pasta, esta placa de aglomerado, é muito boa para este tipo de projetos. Primeiro porque protege as nossas mesas e os nossos meninos podem fazer isto à vontade, Sim. sem sujar. Sim. E depois porque também não cola tanto, portanto okay. é uma superfície boa para fazer este tipo de projetos. Colocamos aqui um paninho por baixo, que é para evitar que isto quando nós estamos a modelar a pasta. Portanto, temos aqui então a nossa bola. E agora vamos então usar o rolo da massa. Vamos a isso. Fazemos assim uma pequena cruz, só para ele ficar aqui mais achatadinho. E a partir daí? A partir daqui enrolamos um bocadinho. E vamos fazendo para um lado, para o outro para evitar que cole e também para evitar que estique só para um lado. O que nós vamos fazer um corte redondo. Portanto certo. convém termos aqui uma boa superfície redonda. Tentamos então que ele fique com a mesma espessura em toda a volta. Ok. Assim. Não sei se as pessoas lá em casa estão conseguir ver? Tentamos mais ou menos. Isto nunca fica. Não é uma ciência exata. Mas ficamos mais ou menos com a mesma espessura à volta. Ok. E agora vamos utilizar então um molde redondo, que eu estou a utilizar este pratinho, pode ser o que vocês quiserem, o que tiverem lá em casa. A única coisa que eu aconselho é que seja um molde menor do que depois o molde onde vamos modelar a pasta. Ok. Portanto, isto vai ser para cortar e este vai ser para modelar. E convém que seja mais pequeno. Ou seja, para cada peça é necessário haver um molde uhum. e um... E algo que para corte para... Ok. É, para modular, sim. exatamente <risos> Portanto, este molde é mais pequeno que este, que é para conseguirmos modular sem grandes dificuldades. Certo. Se fizéssemos, por exemplo, com o maior, depois, quando quiséssemos utilizar isto, ia fazer rugas, e ia criar rugas. Ok, entendo. Portanto, aqui temos o nosso molde pequeno e vamos, então, largar assim na pasta e vamos marcar com a faca. Eu estou a utilizar uma faca... Normal, porque eu acho que estes projetos que nós fazemos em casa, o melhor é utilizar mesmo as ferramentas mais fáceis que existem em casa. Sim. E uma faca é mesmo aquilo que toda a gente tem em casa. Se fosse no um caso, talvez, de uma criança, só, talvez... Aqui é a parte em que entram os pais. Uma régua, <risos> ou algo assim Aqui género. teria que ser Mas, os pais a fazerem claro, esta claro parte. Claro que sim, claro que sim. Pronto, temos então a nossa, a nossa forma aqui marcada e vamos cortar. Não cortamos diretamente, porque se fôssemos a cortar diretamente, ela cria assim, uma espécie de vácuo, e depois é difícil de tirar okay. a pasta da superfície. Portanto, assim cortamos e depois com muito mais facilidade com este excesso. Assim. E agora sim, vamos pegar então no nosso, no nosso molde. E vamos, isto é um bocadinho mais difícil de mostrar, mas vamos com calma colocar dentro da tigela ela encaixa na tigela e vamos pressionar um bocadinho para fazer o formato então de uma tigelinha ok? depois podem então fazer aqui um alisamento das arestas o melhor que conseguirem ok, para ficar um bocadinho para mais, ficar uniforme, um é? mais uniforme se quiserem podem usar um bocadinho de água e colocar na, na zona das arestas. Exatamente. Não é? De modo a ficar mais uniforme. Okay. Mas aqui eu não perderia muito tempo. Esta porque porque pasta modular uh, funciona bem com água, correto? Esta pasta modular ela não é um, resistente à água. Portanto, por isso é que quando usamos a água, ela fica mais suave, mas também volta a ficar úmida. Okay. A ideia é que quando ela secar, nós já não vamos poder colocá-la em contato com a água. Portanto, estes pratinhos okay. são mesmo só decorativos e não dá para pôr na máquina para lavar, não dá para pôr produtos líquidos, é mesmo só para limpar, é só passar um paninho, porque não pode ter mesmo contato com líquidos. Pronto, então, temos então esta fase e vamos deixar secar. Agora vamos também ui, vamos também fazer portanto este que nós fizemos agora quando seca fica com este fica formato com este resultado fantástico fica assim uma tacinha que nós também temos aqui estas Estes mais pequeninas que já, já pintados portanto isto fica assim um pratinho pequenino mas em forma de taça se quisermos algo maior algo maior, mais neste formato, dos outros maiores que temos aqui, vamos utilizar outro molde para modelar a nossa pasta, que vai ser este. Portanto, fazemos exatamente o mesmo processo. Diz-me uma coisa, existe algum desperdício? Por exemplo, isto sobrou? Não vamos utilizar... Vamos utilizar para a última técnica. Ok. <risos> Mas, normalmente, não existe um, um número de Não, porque, bom, temos mas... sempre a pegar no nosso, no nosso pedacinho que sobrou, que colocamos jantar. aqui e guardamos com o resto. Certo. Este pedacinho vai ficar sempre um bocadinho mais seco, mas juntamos um bocadinho de água quando estamos a modular e volta a funcionar a mesma. Portanto, aqui é exatamente o mesmo de há pouco. Relembro lá para casa, mais uma vez, que pode sempre... Colocar as suas questões sobre este tema, que a Joana ajuda uh, a perceber o qualquer, dúvida que tenha. qualquer dúvida que tenha, exatamente. <risos> então, igual. Outra vez em cruz, não é? Só para ser mais fácil começarmos aqui a esticar. aqui, quando nós começamos a utilizar já uma segunda vez já se nota às vezes a pasta a ficar um bocadinho mais seca. isso deve-se a quê, Joana? Esta pasta seca é ao ar. Portanto, okay. quanto mais tempo nós estamos a trabalhá-la mais ela vai ficar seca. Desculpa. Mas não, mas não. <risos> e lá está. É isto que eu digo que temos que Trabalhá-la o menos possível. Pronto. Fazemos igual. Joana, temos aqui a nossa primeira pergunta. Boa. A, Cri a Cristiana pergunta, deixamos secar quanto tempo? Isso vai depender muito. Como esta pasta seca ao ar, a ideia é tentar fazer em dias mais solarengos, okay. porque vai depender mesmo muito. Eu já fiz esta, esta... já utilizei esta pasta em dias de sol e no dia a seguir estava completamente seca. Mas já utilizei esta pasta em semanas de chuva e demorou uma semana é a secar. secar. Ai, que horror. Portanto, é um bocadinho uh, estarem atentas e eu já mostro também a diferença entre uma peça seca e uma peça que ainda não secou. E vocês vão ver também como é que conseguem perceber como é que já está seca. Certo. Portanto, vamos então pegar no outro molde, para fazer algo maior, e vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que aqui conseguem ver que podem empurrar mesmo até ao fundo do prato. E ele vai ficar mesmo com o formato do fundo do nosso prato de sopa. Agora aqui, por exemplo, sobrou este bocadinho, tiramos... Estava aqui um extra e podemos ir assim alisando para ter a peça com menos arestas. <risos> Alisamos o melhor possível, se for preciso utilizamos então a água. Também podemos utilizar a nossa faca. Para tirar o excesso, não é? Sim, e para alisar aqui as arestas. Se utilizarem água, tentem evitar colocar a água muito junto do prato uhum. em si, porque isso vai dificultar depois para tirar. Ok. Se ficar com muita água, ele vai colar mais ao nosso molde. Portanto, agora para ainda completar a resposta a essa pergunta, uhum. vou-vos mostrar então como é que está uma peça seca. E como é que está uma peça ainda por secar? Sim, nota-se. Portanto, quando ela está seca, ela está quase branca. Branca, sim. E aqui ainda temos este tom acinzentado. Portanto, quando vocês põem isto ao pé da janela, um bocadinho ao solo, ou até com a janela aberta para entrar um bocadinho de ar, vão vendo que ela vai ficando com manchas brancas, vai mesmo secando a olhos vistos. Ok. E pronto, depois ficamos com uma peça assim completamente branquinha, okay, esta vai então perfeito. secar e agora vamos, vamos então dar um retoque final, que é vamos lixar a peça, Ok, à volta, okay. É? porque ela manteve, quando nós tiramos, se for preciso podemos utilizar um bocadinho a faca para ajudar a tirar do molde, mas quando tiramos ela fica com esta arestazinha, que não é assim tão bonita. Então para alisarmos a aresta vamos utilizar uma lixa. uma lixa. Eu cortei este pedacinho pequenino porque dá muito mais jeito, mas basicamente isto é uma lixa normal de madeira, mais fininha. Certo. E, e vamos utilizar então para fazer este toque final. Muito importante é utilizarmos uma máscara enquanto fazemos isto. Ok, porque, porque isto vai levantar muito pó. Okay então é importante que nós nos protejamos e, e estas máscaras que, que temos no Leroy são máscaras mesmo ótimas porque se não utilizarmos isto ficamos com toda a cara branca com o nariz mesmo cheio de pó e não vale a pena correr esses riscos então utilizamos esta máscara e isto fica mesmo completamente Espeito. hermético não, não entra nenhum pó e é muito fácil vamos só fazer aqui Portanto, lixar uma passagem, à volta sim. para ficar também algo mais uniforme fica ganhar bonito. forma, não é? Fica um acabamento mais bonito e às vezes também pode acontecer algum acidente, alguma unhada de última da hora e assim qualquer defeito que nós encontremos depois, podemos alisar. Joana, tinha aqui uma outra pergunta. Força. Dá, dá, dá para pôr cera e fazer uma vela decorativa? Ora, dá, é que a cera não é propriamente uma coisa, não é um líquido, portanto, dá para utilizar. Eu sugeria era que fosse, de certa forma, algo que não, portanto, que não fosse muito alto, porque depois já não vai poder reutilizar aquilo, porque certo. não vai dar para derreter a cera, fica o, o recipiente, fica inutilizado, uma vez que a cera... Hum, Vai deformar. Sim, quer dizer, não, não deforma, mas depois já não pode pôr lá outra Exato, vela. Mas, por ir. exemplo, se for aqueles candelabros que são pequeninos, sim. que é mesmo só para ah, pôr sim. uma vela, isso dá isso perfeitamente. Está. Dá para ir reutilizando. Este que seja uma coisa que dê para tirar a, a ser. <risos> Espero que tenhamos conseguido responder à pergunta da Orquídea. Tenho aqui uma, novamente uma outra pergunta. O rolo leva algum produto para não agarrar à massa? Não leva nada. Não leva nada? Não leva nada. É mesmo porque a madeira, mesmo com, quando se trabalha a cerâmica uh, real, <risos> não esta da pasta de modular, um, estas, estas placas de aglomerado são muito utilizadas para guardar as peças, para as peças secarem, mesmo por isso, porque não cola. Portanto, madeira é sempre uma coisa boa para utilizar em projetos de, de cerâmica. Vou tirar a máscara? Sim. <risos> Pronto, agora já alisámos aqui as arestas e vamos só passar um paninho para ficar completamente limpinho limpinho, porque a seguir vamos pintar. <risos> agora. Portanto, vamos fazer estes efeitos assim? Exatamente. Agora. agora vamos para a decoração. Vamos então só tirar aqui esta placa, para não estarmos com o pó e vamos começar então por pintar com esta cor. Vamos fazer estes pratinhos que temos aqui. Começamos então por agitar bem, ah, é importante <risos> lavar as mãos, vamos lavar as mãos um bocadinho porque isto realmente ficamos com as mãos quando estamos a fazer este projeto é sempre <risos> estar a fazer é viagens normal. à casa de para lavar as mãos <risos> é normal daí termos preparado já um balde <risos> Exatamente. com água, que a Jana já está habituada a isto <risos> estamos então com as mãos lavadas vamos pegar uma trincha isto é muito fácil Essa cor é lindíssima é linda, e estas amostras são todas amostras de tintas de parede, portanto, alguém que tenha amostras e não sabe o que, é que há de fazer com isso, pode perfeitamente utilizar estes restos, e não é preciso ser estes pequeninos, quer dizer, se a pessoa tiver lá tintas que utilizou sim, sim. na parede para, da sua casa, pode reutilizar para este tipo de projetos. Então, vamos então utilizar aqui a trincha. Portanto, isso é uma trincha de 30, 20, 20, 20 milímetros. E vamos pintar, tentar fazer sempre os movimentos de uma ponta à outra. E a tinta hum, adequa-se bem à pasta, à pasta modular? Muito bem. Pelo é que eu estou a ver, é perfeito. Mesmo hum, as tintas que às vezes utilizo, que são tintas decorativas, são tintas acrílicas também. A única questão é que podem ser tintas um bocadinho mais diluídas ou até a questão de ter mais variedade de cores sim, sim, sim, sim. mas no rua nós temos tantas cores tantas opções que acho que nem é, isso nem é uma questão exato <risos> mas funciona super bem seca muito rápido e ficamos aqui com cores lindas se forem as cores que utilizaram para as vossas paredes até já é cores que ficam bem na vossa decoração por isso funciona mesmo muito bem Pronto. E normalmente é um uma de mão? Ou é sim, depende, de um depende um bocadinho das tintas. Esta, por exemplo, funciona muito bem com uma de mão. Ok. E, e não tem essa questão de fazer uma segunda de mão. Pronto. temos então... Já estou com as mãos outra vez sujas. <risos> Vamos então fechar esta. Vou só limpar aqui a mão porque depois... Temos de ter sempre este cuidado de não estar a contaminar outras, outras, peças, outras é? peças com <risos> já as que tintas. certamente, já. Já. <risos> Pronto, estamos então com a primeira peça pintada. Isto é só a nossa base e vamos deixar um bocadinho a secar. Enquanto esta seca, vamos então... Estou sempre a dizer, vamos então. <risos> vamos, Ora, voltar, vamos, então. <risos> vamos voltar a pintar... Mas desta vez vamos utilizar uma outra técnica. Deixa só tirar isto daqui para não correr nenhum risco. Desta vez vamos usar esta tinta, não é? Agora vamos utilizar a tinta cor-de-rosa. É exatamente a mesma, a mesma tinta, o mesmo tipo de tinta, mas na cor-de-rosa. Então, vamos agitar, bem? É? <risos> Portanto, tenho aqui mais uma questão. Olá, que tipo de tinta usam para pintar a pasta? Portanto... Então, aqui estamos a utilizar tintas acrílicas com base de água. Um, e acho que, na minha opinião, são as melhores porque são muito fáceis de utilizar e não sujam tanto. Não sujam tanto, ok. Porque tudo o que sujamos, eu estou a utilizar só água e as minhas mãos estavam sujas de tinta e já estão limpas. Portanto, eu é, acho fácil que limpar, é. é fácil de limpar, é fácil de sujar e aplicam-se muito bem, portanto... Sim. Agora, vamos então colocar um bocadinho de tinta aqui na paleta, não é preciso muito. Fechamos. Aqui. E uma, nova novamente mais uma pergunta que eu acho que se encaixa aqui uhum. se achas que isto funciona com, com aguarelas? Funciona. funciona Aquele vasinho que... Lindíssimo! Sim, a Joana <risos> que faz estes vasos Lindíssimo! Aquele vasinho que está ali no canto foi pintado com aguarelas Foi pintado com aguarelas okay. <risos> Agora hum, vamos utilizar então uma esponja temos este rolo, isto é uma recarga de, de um rolo, de uma ajuda uma trincha. Uma trincha. <risos> e vamos utilizar então esta ponta do rolo um, para, para fazer um efeito de esponjado. Okay. Portanto, vamos pôr um bocadinho de tinta. Tiramos o excesso. E vamos pintar. Aos poucos. fica um efeito muito bonito. Fazendo este efeito. A mim lembra-me algodão um doce. <risos> Sim. <risos> Portanto, que é mais ou menos o que Exatamente. Me fizeste aqui, não é? é esse efeito. É mais ou menos o mesmo efeito. Portanto, temos aqui... é sempre muito aleatório isto, depende muito do gosto da pessoa, se quer pôr mais, se quer pôr menos Para os apaixonantes deste tema, aproveitem agora que a Joana está aqui connosco para fazerem todas as questões que pretenderem Ora bem Aí Fica um efeito muito bonito É assim, se quisermos até podemos fazer outra coisa. Ele podia ficar exatamente assim, mas se quisermos podemos juntar um bocadinho de branco. E vamos dar uma outra dimensão, porque fazemos uma cor um bocadinho mais clara. Ui. Ok, portanto juntas cor de rosa com o branco uhum. e queria-se um tom mais claro ficamos aqui com o rosa um bocadinho mais pálido Como já é pouca tinta não precisamos tirar o excesso Okay. E cria, assim, uma outra dimensão. Fica ali... Assim como as manchas mais branco, não é? Sim. Fica ali um bocadinho mais esbatido. Fica um efeito muito bonito. Pronto. isto é outra forma de dar uso a estas trinchas. E ficamos com um pratinho... <risos> efeito esponjado podem pôr mais tinta, menos tinta podem até pôr dois tons diferentes fazer assim um efeito tie-dye isto agora é um bocadinho Sim, exato. a imaginação da pessoa se quiserem dar assim um retoque final o que podemos fazer também é dar um contorno em dourado que Portanto, eu acho que esse, um, como nós temos pizão. aqui nestas peças desculpa uhum. Como temos aqui nestas peças, fica com um efeito muito bonito. Essa tinta é dourada, não é? Isto é tinta dourada e é novamente à base água Portanto, também é uma tinta fácil de limpar. Isto é mesmo uma coisa que eu gosto de trabalhar, é materiais okay. fáceis. Se conseguis só inclinar um bocadinho... para Isso... <risos> As pessoas conseguirem ver é. lá em casa. Portanto, isto é um trabalho assim, muito detalhado, de paciência, Sim. mas no final fica maravilhoso. Este pincel é muito fininho, não é? Este pincel é muito fininho, é o número 2. É mais fácil se a pessoa tiver com a cara colada Sim. <risos> a fazer mesmo isto ficar direitinho. Mas acho que deu para perceber o efeito que isto pode fazer e a diferença que faz ter aqui este último retoque. Portanto, aqui acho que fica muito mais bonito Isso. do que ter um, a normal. Sim, sim, sim, sim. Portanto, aqui estamos. Podemos terminar depois. <risos> e agora, vamos terminar o nosso primeiro pratinho. Portanto, temos aqui o prato já mais ou menos seco. Portanto, <risos> isto seca é, relativamente, mesmo. é relativamente rápido. Sim, isto seca mesmo muito rápido. E vamos utilizar aqui... Assim. Isto. Vamos utilizar uma arma secreta que são coisas que também temos todos em casa, que são os nossos cotonetes. <risos> Porquê? Nós vamos fazer bolinhas. E a forma mais fácil de fazer bolinhas é realmente com uhum, os cotonetes, com não há dúvida. <risos> Basicamente, vamos molhar aqui, tiramos aqui um bocadinho do excesso e vamos pintar. Não sei se conseguem ver assim, mas eu tenho mesmo que ter isto. Ok, agora consegues. Isso. <risos> Portanto, ficamos com uma bolinha perfeitinha e depois a ideia é e depois é hum, fazer largar nós... a imaginação exatamente mas é muito rápido de fazer e fica muito bonito muito fácil <risos> depois é ao gosto da pessoa lá está se quiserem fazer com outras cores com várias cores podem fazer se quiserem utilizar isto como uma técnica, por exemplo, está muito na moda fazer coisas com frutas. Isto pode ser, por exemplo, o início de desenhar uns pêssegos ou algo do género e fazer, com esta técnica, umas bolinhas muito fáceis e muito simples. E vamos criando assim o nosso pratinho. Tem aqui uma questão. Uhum. Dá para fazer um tabuleiro e, de seguida, ir ao forno? Ao forno, a lenha. Como assim? Com esta pasta? Utilizar esta pasta? Exatamente. Diria que não. <risos> Diria que não, não é? Porque esta pasta, hum, primeiro, é uma coisa que não, vai ser, não é possível de utilizar para de, de limpar com água. Portanto, qualquer coisa que se suje no forno Exatamente. de lenha e tudo mais, não vai poder limpar. Hum, e depois, temos também a questão de que no, no forno de lenha vai a temperaturas muito, muito altas. Muito altas. E vai acabar por, isso é por destruir. Aí vai partir, vai, vai quebrar, porque isto é uma pasta que é mesmo para secar ao ar. Sim, o ideal para estes trabalhos é utilizar para decoração. Exatamente, é? são peças exclusivamente decorativas. decorativas. Pronto, agora é um bocadinho... É um bocadinho estarmos aqui o tempo que nós quisermos Sim, ficávamos aqui a completar na de o desenho, como nós quisermos. Pronto, aqui também podemos fazer o contorno uh, a dourado e aí vai fazer também toda a diferença. Sim. Pronto, já temos aqui os nossos dois pratinhos, com a segunda técnica dos cotonetes. E agora vamos então para a última técnica... É a minha favorita. Eu <risos> deixaste-te melhor para o último. É exatamente. Eu acho que é uma técnica muito gira que é muito versátil e fica com um efeito mesmo giro. Que eu acho que ninguém imagina como é que aquilo começou. Ninguém imagina que começa com uma pasta de modelar e com um bocadinho de corante. Claro. <risos> Isto porque o Lua também vende uh, corantes. Nós temos a opção de não só comprar as tintas já feitas, mas também podemos comprar Corantes que depois podemos utilizar na quantidade uhum. que quisermos para fazer a nossa cor ideal. Por isso, aqui vamos utilizar um corante e não a tinta. Podem utilizar dois tipos de corante, ou o corante líquido, ou o corante em pó. Okay. Os dois funcionam, portanto, se tiverem um ou outro em casa, podem fazer este projeto. A minha recomendação é, se tiverem o líquido, é preferível. Porque, como eu disse há pouco, esta pasta seca um bocadinho, conforme nós vamos utilizando. Por isso, quando juntamos um pó, vai ficar ainda, secar vai ainda secar mais. mais. Portanto, funciona na mesma, mas funciona melhor se utilizarmos Com o líquido. líquido. Agora, vamos sujar isto tudo. Oh, meu Deus! <risos> Porque isto é mesmo para pintar a pasta, então vamos precisar das luvas. Começamos por cortar novamente, um pedacinho, vamos reutilizar o que nos sobrou de há pouco, mas vamos cortar mais um pedacinho que vai ficar na cor da pasta normal. Não sei se estou a falar muito rápido, estou a ser muito rápida. <risos> Aliás, tenho aqui mais uma pergunta. Força! Leva algum brilho para finalizar? Eu gosto de finalizar com um verniz. Ok. Até porque no final, hum, se formos utilizar isto, por exemplo, lá em casa eu utilizo para pôr chaves, para pôr brincos, bijuteria, são coisas metálicas e que entram muito em contacto com, com a tinta e para a tinta ter mais resistência é bom ter assim uma camada protetora. E eu acho que o verniz, quando se usa um verniz, com, pode ser em acabamento mato ou, ou acetinado, que tem assim um bocadinho mais de brilho. Quando se usa o verniz uh, acetinado, que tem um bocadinho mais de brilho, um, cá para mim fica com um efeito um bocadinho mais parecido ao vidrado da, ah, é? da cerâmica. Okay. Por exemplo, aqui, não sei se conseguem ver bem, mas esta peça tem verniz tem e esta não tem. Sim, nota-se. Não sei se conseguimos ver na, na câmera, mas na câmera, basicamente... Não. Temos aqui estas duas diferenças. Pronto. Vamos então esticar esta pasta. Aliás, vamos primeiro dividi-la em dois. Nós agora vamos querer esticar duas peças de pasta. Não precisa de ser muito direitinha, que nós ainda vamos amassar bastante esta pasta. E agora não interessa muito que seja fininha ou que okay. seja muito uniforme. É só basicamente temos aqui duas dois pedaços já esticadinhos na cor original. É muito fácil de moldar a pasta. É, é mesmo muito fácil. Vale mesmo a pena ter esta, esta pasta em casa, se gostamos de trabalhar com cerâmica ou se gostamos de cerâmica, porque dá para fazer muitas coisas diferentes. E é fácil. Tenho aqui mais uma questão. Dá para finalizar com resina para ficar mais brilhante? A resina é um bocadinho diferente, não é? porque a resina hum, tem os dois componentes e depois fica assim um efeito mais de. fica uma camada mais rígida Eu nunca e mais uh, dura. Eu nunca utilizei resina, portanto não consigo dar uh, o, um, o meu parecer mesmo real. Um, eu penso que será melhor para outro tipo de projetos. Por exemplo, eu já vi algumas pessoas que fazem metade-metade quando tem assim um, um molde, não estes moldes caseiros, mas há moldes que se pode comprar, já mesmo para fazer peças cerâmica e, e parecidas com cerâmica, como estas, e nesse caso, quando se usa moldes, às vezes as pessoas utilizam metade com este material ou outro, okay. e outra metade com, com a resina, okay. mas usar a resina como se fosse um verniz, eu nunca experimentei, então não consigo ajudar okay. se, se funciona. <risos> É uma questão de experimentar. Exato. <risos> então diga como é que... Exato, pode-se é pode partilhar depois exato, nos comentários. Partilho com a Joana. <risos> que eu vou lá investigar. Pronto, temos então aqui a pasta que estava extra, que tinha-nos sobrado dos primeiros pretinhos, e vamos então utilizá-la para tingi-la com o nosso corante. Agitamos um bocadinho, e agora isto vai ficar mesmo super sujo. Portanto, também é bom ter <risos> é bom ter aqui a nossa placa a proteger. Todas estas tintas que estão sujas na placa saem com muita facilidade. O corante não tanto. <risos> ok, portanto, consegues reutilizar estas, estas placas aglomeradas? Sim, mesmo depois de secar isto já não vai pintar, mas basicamente depois vão ver que isto vai cair um bocadinho para os lados, e isto vai ficar aqui com manchas. Eu só estou a utilizar outras porque outras placas, por hoje não ia ter tempo de secar. E vale a pena <risos> evitar que isto fique tudo sujo com a tinta. Ah, que giro! Então, tu vais embrulhando Sim. a tinta com agora é que a me... pasta... É mesmo como se fosse amassar o pão, como tu disseste o início. <risos> Ou seja, a tinta vai se envolver com a pasta, e quando secar... Vai ficar um só. É? Sim, sim. E ela, mesmo agora, não é preciso secar. Nós agora estamos aqui a, a misturar a tinta e vocês vão ver que ela vai ganhar a cor... Estão a ver porque é que estamos a utilizar Sim. <risos> que isto fica mesmo... E mesmo para estes projetos é mesmo importante estar sem anéis, sem nada, sem pulseiras completamente, para não sujar, porque estas coisas acabam por ser para chatas de. quando são este tipo de coisas é chato de limpar. Claro. <risos> Vamos juntar mais um bocadinho. Fazemos assim uma covinha. Jana, tem aqui mais uma questão. Sim. Podemos usar algum material semelhante para criar um serviço de pratos de refeição? Não, porque os serviços de pratos depois têm que ser limpos em água. Exato. Portanto, eu <risos> que gostava. Mas esse tipo de, de projetos de, hum, a gente chama-se cerâmica utilitária que é mesmo para utilizarmos hum, para o uso para diário, uso diário hum, não funciona porque vai ter sempre que ser peças que vão para lavar e, e esta, esta pasta não resiste à água. Funciona ah, sim em... Peças decorativas. Por exemplo, há muitas pessoas que usam para caixinhas de joias, até para fazer molduras, coisas assim deste ano. assim são giros, sim. Para porta, Existem aquelas, aqueles projetos que é o género de porta-joias, porta que tem uns triânguloszinhos para pôr os anéis, esse tipo de coisas dá para fazer. Agora, se quisermos fazer mesmo hum, coisas utilitárias que depois têm que ser lavadas, não dá. Não dá. Porque não pode ter contacto com água. Se calhar agora estão a ser assim, então, mas ela tem ali uns quantos vasos em cima da mesa. Boa questão. <risos> Como é que tem ali os vasos? Então a Joana colocou, eu não sei se consigo mostrar aqui, talvez. Estes vasos basicamente são feitos reutilizando embalagens de plástico. Portanto, aqui, aqui dentro, não é? Existe ali dentro uma embalagem de sopa tem aqui outra embalagem aqui Fica dentro. Lá. Ou que seja, é uma embalagem de sopa. Utilizei embalagem de sopa, a no... a sopa com molde e como proteção da água. Os vasos só estão em contacto com o plástico da embalagem da sopa. Exatamente. E não se vê quem é o. Ou quem seja, arranjaste deles? aqui uma maneira de proteger Sim. o vaso, de ser na mesma, de ter a mesma utilidade que é para uhum. um vaso, ou seja, para regar. No entanto, não prejudica o vaso porque tens a estrutura Exatamente. à volta que não deixa passar a água. Portanto, Exatamente. nada é imediativo. Não sempre... se pode colocar o, o, o, a pasta modelar em contacto direto com a água. Claro. Aqui temos mesmo que ser inventivos e ter, ter imaginação para criar aquilo certo, que é uma menina que quer participar no nosso <risos> workshop. <risos> É o que eu digo, isto é um ótimo projeto para crianças, que elas ficam logo, já estão a imaginar as crianças aqui a pôr a mão na massa, ficam logo com entusiasmados. Bem, vamos então amassar esta última dose de tinta, mais 40 que tinta? Exato, mais 40. Exato, o nome, o nome indicado, dá Portanto, isto é tinta corante universal. Uhum. E funciona mesmo muito bem. Porque é que podemos utilizar aqueles bocadinhos que utilizámos no início? Eu estava a dizer que esses pedacinhos ficam um bocadinho mais secos. Quando colocamos esta tinta líquida, eles ficam logo, fica logo muito mais úmidos. Ou seja, aproveitas -se os restos, entre Sim. aspas, para fazer essa esta técnica. Exatamente. É uma boa forma de reaproveitarmos e não, não, não ir nada Perfeito. para o bicho. Vamos lá então. Agora, se quer, peço-te ajuda só para não sujar disto. Se puder só fechar aqui. Queres que eu mude? <risos> Sim, palaca? posso tirar essa para trás e mudamos para ali. Boa. <risos> Agora vamos pôr aqui isto no cantinho. Tiramos. Alô? Podes mudar as duas que eu aqui? Ah? Ah, obrigada. Sim. Sim. Sim. Sim. Portanto, isso é a técnica que estás a fazer neste momento é, é esta. Exatamente. É o efeito de mármore. Vamos então voltar aqui às primeiras peças e vamos tirar fazecinhos ah que giro deixa-me adivinhar a seguir mas com o rolo por cima não é para ela ah que giro muito giro até temos massa mais estou a ver <risos> vamos fazer então Aliás, esperem lá, já estou a ser rápida demais. Vamos começar aqui por juntar estas. Tenho aqui mais uma questão. Força! Uma embalagem de pasta dá para fazer quantos pratinhos? A adorar! Parabéns pela iniciativa, obrigada! Ai, que bom! <risos> Então, uh, eu estou a utilizar mais ou menos dois dedos, aquilo deve dar para, eu diria, pelo menos para uns... Depende do tamanho do prato, não é? Pois, não é? se fizerem igual, com estas medidas, são mais ou menos, sei lá, uns seis? Não de para mim. <risos> não <risos> não para fiz mim. a conta, na verdade. Mas, uh, tendo em conta, se medirem dois dedos, é um pratinho, é basicamente isso. Dois dedos é mais pequeno, não é? Para os dois. Para os dois. Para os dois. Ah, tu utilizas? Ok. Pronto, é uma questão de, molde, de de quando se está a amassar, não é? Fica mais fino ou mais grosso. Não, ou sobra mais ou sobra menos. Pronto, ah, okay. é, é mais, mais, é mais frio. Quando se faz o corte. Exatamente. É... Agora, vamos então dobrar. Ok. E vamos esticar. Ficamos mais um bocadinho e podemos ainda pôr mais uns pedacinhos. Vamos então... Ui! Estão a fugir? Estão a ver que ele já está a ficar... Com umas manchas. Aqui com umas manchas a aparecer. Isto agora é um bocado irmos fazendo as manchas aparecer cada vez mais. Ok. Vamos dobrando e vamos esticando. Começa a se envolver. Sim, já se nota imenso. Vamos ver. e depois é ir vendo se gostam mais da parte da frente se gostam mais da parte de trás e vão fazendo um bocado a coisa aparecer na parte que gostar mais como está aqui a aparecer mais deste lado quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas que nos estão a colocar dúvidas aproveitem enquanto a Joana está cá Ainda temos mais uns minutos até o workshop acabar, portanto fiquem à vontade. Já se nota imenso. Isto quando secar, ainda se vai notar Sim, isto agora é assim: ficamos com estes efeitos e depois até agir, porque quando seca, se quiserem puxar ainda mais pelo, pela a cor escura, podem ir lá com a lixa. Quando, for, quando vão lixar. Já seco. Já seco. Ok. Podem também encontrar as camadas de baixo e vai aparecer. Colocam a lixa nestas zonas assim mais escuras. Ou mais brancas? Porque okay, as brancas não... também têm. A okay. zona branca também tem aqui. Ok. E, por exemplo, estas aqui já estão secas. Se Sim. eu fizesse agora, dava? essa já tem verniz já não dava. <risos> Todas? Mas, por exemplo, mas aqui podemos experimentar e, e podemos fazer Poderes isso. Podemos fazer, Sim. só para. Vou mostrar lá para casa. Agora, um, vou, vou só cortar aqui, está bem? Sim. Que é para depois lavar as mãos e não contaminar isto tudo. E então, vamos cortar. Exato, temos esses processos todos. Com o nosso pratinho. E agora é um bocadinho escolher onde é que nós queremos o efeito do marmorizado. Eu, por exemplo, eu gosto, eu gosto mais quando há um bocadinho mais de branco, um bocadinho de Sim. escuro. Não gosto quando é tudo, tudo escuro. Já o meu marido gosta mais quando está tudo escuro. Conta portanto, tudo. está um bocadinho à, à vontade do isso. Eu sou como tu. Eu gosto de metade, metade. Então, eu quero nesta parte aqui. Vamos marcar. E agora o processo é igual. Tenham cuidado para não ter pedaços secos na faca. Não façam como eu, utilizem e uma, água. E uma questão, Joana. Por exemplo, nesse caso, estás a utilizar o preto ou seja, uhum. um, aquele líquido sim. que mostramos há o pouco, corante, sim. o corante, e fica assim preto e branco. Mas neste caso, por exemplo, fizeste o mesmo, a mesma técnica. Exatamente, a mesma técnica, mas utilizei o corante deste tom. Ok. Ou, ou seja, existem corantes de vários tons, de vários tons. Não, há, não, há, não é necessariamente uh, só este só preto esse. e branco, temos não. várias cores? Podemos, sim, podemos colorir com as cores que nós quisermos. Perfeito. Portanto, temos aqui o um nosso pretinho. E vamos então. Aqui o processo é exatamente o mesmo. Joana, tenho aqui mais uma questão. Uhum. Recomenda alguma massa para fazer loiça utilitária? É assim. Para fazer loiça utilitária tem mesmo que ser barro. Tem mesmo que ser uma, uma massa uh, que depois vá a um forno a altas temperaturas, mesmo forno para um, falar o nome, mas é um forno profissional e industrial que, um, que vai fazer com que a pasta seque maneira e endureça de tal maneira que vai aguentar tem um depois. comportamento é completamente diferente vou a ter a... A água ao, ao calor Sim. portanto sempre que queremos as peças utilitárias temos mesmo que correr atrás daqueles workshops de cerâmica e, e hoje em dia existem muitos ateliês muito interessantes que, que oferecem essas essas formações e tem mesmo que ser não há como fugir tem mesmo que ser para ser utilitário tem mesmo que ser com com cerâmica com cerâmica onde mesmo posteriormente vai vai ao forno esta Sim. cerâmica é esta mais cerâmica adequada. É, é para quem quer explorar a cerâmica em casa claro, e que dá para fazer imensas coisas imensas a coisas nível mesmo. decorativo numa uhum. casa tu já decoraste a tua casa toda tua e o teu marido <risos> com cerâmica exato eu imagino que a cerâmica é nas paredes no chão em todo lado <risos> ainda <de> não mas <risos> fácil <quais? risos> Mas pronto, mas a ideia é mesmo uh, ter isto como uma opção para ganhar o gostinho pela cerâmica, pela forma como nós podemos modular as peças, porque depois há muitas coisas que passam diretamente. Eu já aprendi de cerâmica mesmo verdadeira. Ok. E, e essas técnicas que eu aprendi na cerâmica verdadeira, jogam muito com aquilo que já fazia com... Pronto, com esta a diferença pasta. é na realidade o forno e depois a sua, a sua, a sua utilidade. utilidade. A sua utilidade, não é? Exatamente. Pronto, temos aqui então a nossa peça finalizada. E eu gostava de vos mostrar uma outra coisa, que é, se quiserem, isto já é pouca pasta, mas se quiserem podem ainda utilizar este resto. E dá perfeitamente para... Estão a ver que ele fica com o um efeito completamente marmorizado. Dá perfeitamente para ainda fazer um outro pratinho, por exemplo... Este pratinho que está aqui, certo. foi exatamente este efeito. Ainda utilizei um resto, por isso é que ele está mais fininho. <risos> Porque utilizei ainda um resto e consegui ainda esticar para fazer um outro pratinho. Só para mostrar como é que fica o efeito, que às vezes ainda fica mais bonito. É uma questão que também temos aqui e que é bastante interessante de que é feita a massa. Neste caso, a massa modular. Honestamente, não tenho a certeza, mas sei que é muito, muito parecida com a pasta de papel. De papel. É mesmo quem, quem mexe e utiliza e tem alguma alguma prática a utilizar esta pasta funciona mesmo muito parecido com a pasta de papel. Por isso é que ela não é resistente a à... água. Exato. Um, e mesmo a textura e tudo é muito parecida, só que é mais homogénea, não é tão, a pasta de papel é muito assim de lascas e pedacinhos e grumos e tudo mais, esta já bem preparada não é bem assim, um, mas o comportamento é muito parecido, é muito portanto parecido. eu acredito que seja algo dentro do mesmo género. <risos> Pronto, olhem, só para vos mostrar que aqui a, um, a pasta que nos sobrou, dava ainda para fazer mais um pratinho mais pequenino e fica com um efeito muito giro, isto às vezes até fica mais giro está Às vezes até fica mais giro do que o inicial, porque fica com ainda mais veios e conseguimos ter uma peça ainda mais interessante. Fica Portanto. muito bonito, muito bonito mesmo. <risos> Eu gosto muito desta técnica, acho que fica mesmo interessante. Vou só tentar que é a minha técnica preferida. É a minha favorita também. Só tentar limpar aqui as mãos. Esta é a parte mais chata de limpar, mas é possível, isto é tudo fácil de limpar com com água corrente aqui mas por acaso até está a sair está a sair lindamente <risos> agora vamos então tratar daquilo que estávamos a, a falar de, lixa? de lixar exatamente onde é que eu tenho a minha lixa? portanto a Joana disse ah. há pouco que fazendo esta técnica posteriormente ou seja dela estar seca uhum. até se pegar um bocadinho numa lixa e, e, e raspar aqui a cor de baixo, uhum. vai sobressair. Exatamente. Portanto, vamos por exemplo, ver esse efeito agora. Por exemplo, aqui, foi isso que eu fiz. Se eu lixar mais, vai aparecendo mais. Temos que ter um paninho. Aqui não estava tanto castanho. Estão a ver a diferença? Consegues muito ver? bonito Muito <risos> bonito. Ou seja, tinha aqui uma mancha muito branca. Se eu quiser que fique com um bocadinho mais de castanho, posso tratar disso com, com a lixa. Perfeito. E ganhamos aqui um bocadinho mais de interesse. Portanto, dá sempre para fazer um ajuste. Sim, isto é um bocadinho... Posteriormente. Sim, não lixem demais, que é para não ficarem com a peça muito fininha. Sim. Mas uh, mas dá sempre para fazer um ajuste. Por isso é que eu prefiro fazer, quando estou a cortar a pasta, prefiro fazer sempre um bocadinho mais grossa, porque como vamos sempre uh, lixar um bocadinho, é muito bom ter essa espessura extra para podermos contar com isso depois na, neste acabamento. Agora, podemos então finalizar como finalizaríamos todos. Todos com o nosso verniz. Para dar um certo brilho. E do também, qual também para protegermos a peça. Proteger. Portanto, isso serve para proteger, para dar brilho. Também acaba por ficar mais próximo de, da, cerâmica, do vidrado, da, cerâmica. da cerâmica real. Digamos Exatamente. Assim. E é de fácil aplicação? É uma vez, duas? Eu faço só uma vez, não me faz... Okay. Não pensem que vai ficar assim escuro, quando seca, volta a ficar clarinho. Sim, fica assim este efeito, não é? Exatamente. Fica sempre um bocadinho mais escuro, mas não fica da cor quando molhamos. Temos aqui uma última questão dá para fazer essa, essa técnica com tinta acrílica? Eu penso que dê. Eu acho que é mesmo uma questão de experimentar, porque hum, a tinta acrílica também é líquida e também vai-se misturar. Não sei se mistura tão bem como o corante, porque o corante é mesmo feito especificamente para colorir as peças, as peças não as tintas, desta maneira. Eu penso que deve-se misturar melhor o corante. Mas eu acho que a tinta acrílica também é uma questão de experimentar é questão de e também experimentar. de explorar e Exatamente. pôr mãos à obra. Nestas coisas muitas vezes fazem-me perguntas que eu às vezes não sei a resposta e eu digo sempre faça um pequeno teste. Por exemplo, fazer uh, um, um pratinho mais pequenino ou até mesmo esticarem um bocadinho de massa pequenino e fazerem vários testes com as técnicas que vocês querem explorar. Eu acho que isto é muito agir porque podemos sempre criar coisas claro. novas e coisas mais novas. E uma curiosidade, quando fazes com, com crianças, porque uhum. sei que fazes, o que é que as crianças procuram mais fazer? São pratos? É assim, eu crianças. Crianças nunca fiz fisicamente com crianças, mas, mas sei lá, eu acho que os pratos é uma coisa muito fácil de, de fazer com as crianças, porque põe o rolo, põe a amassar com as mãos e tudo mais. Um, eu, por exemplo, os, os vasos já não é uma coisa tanto para crianças. Porque implica as pessoas serem um bocadinho mais exatas e terem um bocadinho mais de paciência, tem mais técnica. Aqui é uma coisa muito fácil de fazer. É fazer uma bolinha, esticam, cortam e já está. E depois o pintar é um bocadinho à vontade, à vontade. do freio é. Cada um faz como quiser claro. e os miúdos até podem ser bem mais criativos bem do que mais nós. Criativos, <risos> Sim, eles são muito mais criativos. foi isso Joana, estamos a chegar ao final do nosso workshop. Não sei se há algo que queres... Um, acrescentar. Acho que não. Acho que já falar, falei de tudo. Como curiosidade. peço não. Que, que esteja de tudo. Estar estar conosco. tudo. Vou, espero que lá em casa também tenham gostado da presença da Joana. do algum destaque ao evento relacional que nós vamos ter em Março, nos dias 18, 19 e 20. A Joana vai estar presente. Não sei se a Joana quer deixar aqui um... Uma curiosidadezinha e do que este, vai falar. Estes vasos são um pequeno spoiler. São um pequeno spoiler? <risos> Exatamente. E só os vasos? Só os vasos. Vamos fazer uma coisa dentro do mesmo género, mas adaptada ao tempo. Pró, não vamos dizer mais nada. Vamos ficar Vamos ficar, <risos> pôr assim um suspense. Exato. As pessoas podem sempre verificar essas informações no site. Vão portanto O evento vai decorrer durante os três dias, 18, 19 e 20 de março. Vamos dar ênfase aos dias de jardim, portanto o evento são os dias de jardim, uh, temas relacionados com o jardim. A Joana, como eu disse muito bem, vai estar lá presente também para falar sobre vasos. <risos> e contamos convosco a vossa presença. Lembro também que este este workshop vai ficar posteriormente na plataforma da, do YouTube, do canal da Leroy Merlin e no site www.leroymerlin.pt. O meu nome é Inês Duarte e muito obrigada pela vossa presença.